Olá, vai ser aqui neste hotel que vai decorrer o workshop Martin Digital 360 no Funchal no Four Views Monumental, é aqui que numa formação de um dia de sete horas Vamos ver como construir uma estratégia de marketing digital, ver as várias vertentes de marketing digital desde o site, desde Google Marketing, Facebook e redes sociais, como fazer publicidade eficiente, produção de conteúdos, e-mail marketing, o novo regulamento geral de proteção de dados e como integrar todas estas ferramentas ou estas táticas para conseguir obter mais resultados online. Veja mais informações no link disponível no vídeo.